Olá, tudo bem? Nos próximos 6 minutos eu irei te mostrar como eu consegui morar em Portugal sem ter descendência portuguesa. Se você chegou até aqui, é porque tem algum interesse em Portugal, certo? Mas tem algumas ou muitas dúvidas. Quando eu decidi viver em Portugal no ano de 2006, eu não tinha o menor conhecimento da realidade por aqui vivido. Não existiam grupos de Whats e muito menos de Facebook. Foi através de clientes que eu tinha no Brasil que eu acabei provando desse gostinho português. Cheguei aqui no ano de 2006 e por aqui fiquei seis longos anos. Foi uma experiência incrível. Vi uma realidade que não existia no Brasil. E até hoje, infelizmente, não existe. Sei melhor que ninguém que mudar de país não é uma decisão assim tão fácil. Existem vários fatores a serem analisados para que possa ser realizado esse grande sonho. Sei melhor que ninguém que mudar de país não é uma decisão assim tão fácil. Algumas perguntas frequentes que recebo. Tem trabalho? Como eu consigo? Como me legalizar, matricular meus filhos é possível? Como alugar uma casa? Qual é a média salarial? Ao longo desses anos eu pude perceber o quão distante o nosso querido Brasil está de um simples país com menor população que o estado de São Paulo. É isso mesmo, Portugal tem aproximadamente um pouco mais de 10 milhões de habitantes, enquanto apenas o estado de São Paulo tem um pouco mais que 12 milhões de habitantes. Mas por que Portugal? Quando eu falo em distância, eu me refiro a algo simples que todos nós devemos ter em qualquer país do mundo. Poder ir e vir com total segurança é algo que não temos no Brasil, ao contrário de Portugal, onde você realmente se sente seguro. Poder sair pelas ruas de Portugal sem se preocupar com o risco de ser assaltado é algo que não tem preço. Portugal é o quinto país mais seguro do mundo. Dos 163 países analisados, Portugal surge em quinto lugar. Estando à frente de nações como a República Tcheca, a Suíça ou até mesmo o Canadá. Aqui os bancos não têm portas giratórias com detectores de metais, os caixas eletrônicos estão espalhados na rua e funcionam 24 horas por dia. É difícil acreditar, não é mesmo? Poderia aqui citar muito mais, mas prefiro que vocês conheçam essa realidade. Posso falar da educação para os seus filhos. As escolas aqui na maior parte são em tempo integral, ou seja, a criança entra às 8 da manhã e sai entre 15 horas ou até mesmo às 17 horas. O inglês é fundamental, assim como outras línguas obrigatórias. A alimentação nas escolas são de nível espetacular, onde se paga um valor pequeno por mês, na qual lhe dá direito a um almoço como esse. Sem falar no poder de compra que temos aqui, com um salário baixo, como muitos falam. Hoje no ano de 2017 o salário mínimo é de 557 euros. Em número pode parecer pouco, mas em questão de poder de compra podemos fazer muitas coisas. Ter acesso a produtos como carro, roupas, eletroeletrônico por preços absurdamente baixos é algo que me deixam de boca aberta até hoje. Imagina você comprar um carro velho no Brasil por 500 reais. Pois é, aqui você compra um carro velho por 500 euros. Ou então, se deliciar com os vestuários da loja Primark. Com base nessas dúvidas, como meu conhecimento de bons anos por aqui, eu decidi criar um conteúdo exclusivo para você: o guia passo a passo morar em Portugal, onde você terá todas as informações necessárias para dar início à sua vida por aqui. Você terá acesso a uma área de membros exclusiva. Dentro dessa área, você vai encontrar principais documentos, onde morar, matrículas escolares, como levar o seu cão, como comprar passagens aéreas baratas, como tirar habilitação, título de residência, validação de diplomas e muito mais. Todo o conteúdo é atualizado periodicamente conforme alterações nas leis que podem ocorrer. Ou seja, você nunca vai ficar desatualizado. E o melhor de tudo, o conteúdo é seu sem limites de acesso. Mas atenção! Devido ao grande número de procura, estaremos limitando esse acesso para que possamos dar melhor atenção a você. Então não perca essa oportunidade, pois estaremos fechando as inscrições assim que o relógio zerar. Faça como mais de 100 mil brasileiros e mora em Portugal. Vai até o final dessa página e clique em Acesse Agora e faça parte desse grupo de pessoas que querem mudar suas vidas. Nos vemos do outro lado.